Você está com um problema de troco e acha que as suas vendas não estão muito legais? O que, que isso tem a ver uma coisa com a outra? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, como você melhorar o resultado da sua lotérica, facilitar a troco e ainda poder melhorar as suas vendas e a sua lucratividade. Vamos comigo? Vamos lá? algum tempo atrás a gente fez um vídeo onde o Geraldo, da lotérica Copa 70, nos deu algumas dicas. Teve uma dica que ele deu que é muito importante e casa muito com aquilo que a gente tem falado no dia a dia dos nossos vídeos aqui no nosso sistema de informações da DoraSoft. A gente leva informações para você de como melhorar o dia a dia da sua casa lotérica e até mesmo melhorar as vendas. E hoje eu vou lembrar para você aquilo que a gente já disse em outros vídeos, que é como você ter mais produtos na sua casa lotérica para o seu cliente e até mesmo você facilitar troco. A dica do Geraldo da Lotérica Copa 70 naquela época foi faça bolões do dia de sorte com valores pequenininhos para que você ofereça como troco. E aí entra em conjunto com outra dica que a gente sempre dá que é você oferecer produtos da casa lotérica como troco. Lembre-se, jamais imponha isso ao seu cliente. Mas oferecer faz parte do seu trabalho como um bom vendedor. Bom vendedor? Sim, bom vendedor. Porque um bom operador de caixa é um bom vendedor de produtos seja Telecena, seja bolões, ou até mesmo outros produtos que a gente tenha, como por exemplo, pequenos jogos, pequenos valores de jogos que você pode ter lá dentro. Por exemplo, da Quina, você pode ter do Dia de Sorte, ou até mesmo, você pode ter jogos ao invés de bolões. Porque se a pessoa te disser, não, bolão eu não quero, se ganhar eu quero ganhar sozinho. Você falou opa, tá aqui, desgruda do seu vidro, do seu guichê de atendimento, e já entrega para a pessoa o jogo. Lembre-se, antes de entregar o jogo, tem alguma coisa em mãos da pessoa, como por exemplo, o troco, porque assim você utiliza aquele produto, aquele jogo, aquele bolão como troco para poder implementar as suas vendas e incrementar a sua lucratividade da casa lotérica. Eu trouxe de volta esse assunto porque as pessoas têm me questionado sobre questão de troco e eu acho que nada melhor do que aproveitar arrumar troco junto com a venda de um produto. Mas se você quiser ver mais informações sobre como conseguir troco, tem esse vídeo aqui ó, que eu dou algumas dicas de como conseguir troco e como facilitar o dia-a-dia dia da sua casa lotérica. Espero que eu tenha te ajudado, se você quer continuar recebendo conteúdos e informações como esse vídeo aqui, é bem simples. Envie a palavra VIP nesse número que você está vendo aqui embaixo nesse vídeo e nós vamos te manter informado. Aproveita, clique em se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, assim você vai receber a notificação de que um novo vídeo chegou para você. Ah, tem outra coisa importante. Clique em curtir. Esse é um ótimo medidor de que os vídeos estão no caminho certo para poder te ajudar no dia a dia da sua casa lotérica e ajudar você junto com o seu time. Obrigado, um abraço, sucessos e produtividade!